Mais um encontro com fãs Gente, eu adoro isso, é muito legal Não, e aí você é. tá sendo, tipo, muita surpresa mesmo Porque a gente Sim. não sabe pra onde a gente tá indo A gente não sabe quem a gente vai encontrar Mas isso é meio característico, né? A produção, assim, ela já faz as, as lives todas Os encontros todos A gente, a gente nunca, nunca sabe, sabe o que, que vai acontecer Sempre uma surpresa, é maravilhoso Ah, hoje é torta na cara É torta na cara é. Não, e a gente tá super ansiosa Porque encontrar fã é sempre muito legal A gente gosta de falar é. que a gente não tem fã A gente tem público Exatamente A gente quer ter uma relação, assim, bacana com eles É, é a galera que faz a gente viver Assim, esconderijo de vida são eles. É, assim. trazer pro, pro contato físico, né, ali Você conhecer mesmo aquelas pessoas. Saber que, da história. Estão sempre trocando nas redes sociais é muito gostoso. Saber isso. por que o esconderijo mexe com ele, assim, é, né? Porque olhar no olho das pessoas de verdade é muito bom. A gente tá gente. super ansiosa Eu não sei o que, que vai acontecer, pra onde a gente tá indo, eu a gente. Sei gente na verdade, nesse momento, a gente tá dando voltas pra confundir a gente, talvez, entender Não <risos> Pra onde a gente tá indo, mas tô ansiosa. Deve ser algum lugar bem legal. O que eles estão falando deve aí? Ser. É, deve ser um lugar bem e legal. E rolou um sorteio, aí a gente nem viu os sítios, a gente quem não é, sabe não quem nada. são as pessoas, a gente fala com muita gente. Então tô, tô na expectativa. Uhum. Vamos ver o que vai sair. É, nós estamos indo para o as Cegas, com os meninos esconderijo. Como vocês podem ver, não estamos vendo nada, nada, nada. Estamos totalmente perdidas. Sabemos onde estamos, mas com certeza vai ser muito bom. Ou melhor, já está sendo muito bom. Ah, eu, eu imagino um restaurante, algum lugar para a gente comer. É, um pelo um horário. horário. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, mas por que, que eu tô assim, vendada para ir para o restaurante? Talvez, não sei, a casa de alguém. Pode ser também, um é. shopping, talvez. Onde a gente está, gente? Que isso! Olha o perigo que a gente correu. Gente, está onde a gente tá? Vocês são loucos. Que motel, é isso? <risos> que Gente, é que motel, pelo amor de Deus, eu não vi. não sabem que nem a gente, a gente está e a gente vai esperar a reação delas aqui, já devidamente vestidas e aí? Mais, mais do que gente. eu pensava, não. é mais bonita, é. pessoalmente, sem dúvida. Olha só, tudo que ela faz é coisa. Ah, tá. Falando de você, Mirella. É. De você. Tudo que você faz assim é, é coisa. Ah. Bonitinha. É. Ai, maravilhoso. Ai, eu não, <risos> ah, não cegas com a gente, é, vocês gostaram, curtiram daqui? Amamos. adorei. Um maravilhoso. maravilhoso, esconderijo está de parabéns, meninas também. Estou amando cada minuto, quero parabenizar a equipe e a todo mundo por esse dia maravilhoso. Só quero saber uma coisa, é a primeira vez quatro pessoas no hotel? <risos> primeira vez? Não. Uma e... Quatro pessoas? Não, não, gente, mas não foi para fazer nada, foi para curtir mesmo. Ah. Ah. Ah. Cada um faz o que quiser. É. Que Vai nem hoje. Ser... Né? Um é A gente veio aqui para é, curtir, é, para é, bater é, um papo, comer uma pizza. Pois é. Isso. E podemos dizer agora que nós somos VIPs.